Meu tablet três zero zero. Ai, eu tô com medo. Ele virou o rosto. Não, é só coisa da minha cabeça. Nonê, ai gente, que tablet velho esse também. A bateria acabou em 10 segundos. É isso aqui que é pra fazer? Ai, nossa senhora, ai. Mas que sonho horrível! Já é meia-noite, hora de ir para casa. Olá, Bishop. Noite maravilhosa, não é mesmo? Eu tenho certeza que você não se lembra de mim. Muito tempo se passou desde o último encontro. Como você gosta do novo sistema de... Lá do tablet, um dia você pegou tudo que eu tinha. Agora é hora de pagar. Essa construção tem traumas do seu passado. Então nós podemos ver realmente quem você é. O uh, que aconteceu com as luzes? Isso é algum tipo de. EU NÃO QUERO NÃO PIRIRIN PIRIRIN PIRIRIN PIRIRIN ALGUÉM LIGOU PRA MIM Piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Foi essa partida, não foi? Aqui é o Bunny Riven. E aí você fala: Ah, não. Dezembro de 1985. Ah, esse é o melhor dia da minha vida. Eu vou gritar toda vez que alguma coisa incrível acontecer comigo. Eu encontrei a Emma no. No fim de semana, não, no fim de semana, não. no Christmas Eve, seria o quê? Seria na noite de Natal? Na tarde de Natal? Enfim. No qual estava muito bom. Eu, está... eu fiquei desapontado que eu não consegui levar a família da Emily para o restaurante. Quando chegamos no restaurante, estava fechado e vazio. Nós não podíamos... We couldn't even see our favorites. Como... Não podíamos ver os nossos favoritos lá. Okay. Mas nós achamos um jeito de nos entretermos. Quem não gosta de bolas de neve? O bicho vai pular. Eu tô falando, gente. Mais 18. Ainda bem que eu deixei a stream como mais 18. 872 872 0 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8, 7, 2, 9! Porque tinha um sangue cobrindo. Justo o último. Pois é, é, é normal, minha vida. Ah, gente, é minha lanterna! Eu comprei na 25 essa lanterna, velho. Não é possível. eu tô aqui quero não não quero bom começando a se lembrar como você o que você achou do meu presente gostou gostou ele ama brincar. Apareceu o bicho Aí na hora que eu vi o bicho indo embora Eu falei, ah beleza, significa que ele vai estar tá... Não, ele já tava me perseguindo Vou ficar aqui, gente. Acabou o jogo. Zeramos. E assim o protagonista morou aqui dentro. Um Z. É o quiz. Mas eu não sei como correr daqui. E aí, você falou das novidades do Rebuild. Só. Dirigindo, meu caro, chu cha cha chu meu caro, chu Gente, eu morri. Não, Maia, o bicho tá me olhando na porta. Não dá, milk. Ui, ui, ui, ui meu cu. Ai, ui, ui, ui. Yeah. <laughs> que desespero. <laughs> Aha. Looks like it is the key card for some door. <laughs> Dor Ué, Isso não é aquela porta é qual gente. Puta que pariu, cadê a coruja então? is the key for some door. Issue.